Olá pessoal, hello everyone, sejam bem-vindos ao módulo 3 da nossa disciplina. O nosso módulo 3 tem como título ler as muitas mídias, o que há além da palavra. Bom, no último módulo nós é, trabalhamos um pouco de vocabulário, só que as palavras elas podem ter significados diferentes, significados figurados, né? É, e há muitas outras questões que podem alterar isso, dificultar um pouco o trabalho de quem está estudando uma língua estrangeira. Né? Mas há questões que são culturais, né? e a língua é também cultura. Né? Nós precisamos também estar atentos a essas nuances, atentos a essas, essas diferenças, esses detalhes, é, para podermos compreender... Bem, uma língua. Na unidade 1 um do nosso módulo 3, nós temos expressões idiomáticas, preposições e outros assuntos áridos. E na unidade 2, aspectos culturais da língua. Bom, na verdade, é, falando de expressões idiomáticas, elas são um bom exemplo né, de diferença cultural. Expressões idiomáticas, uh, provérbios, né, enfim, são... É, elementos que nos mostram, né, muito da, da riqueza, né, do, do povo que fala, dos povos que falam aquela língua, né, o, como se expressam, né, e como eles, por exemplo, é, utilizam animais, utilizam frutas, utilizam é, objetos nas suas, nas suas expressões para é, significarem outras coisas, né. Tem um exemplo que eu acho que todo curso de inglês mostra, todo professor de inglês gosta de dar esse exemplo, né? do raining cats and dogs. Né? Raining cats and dogs, chovendo cães e gatos. É, em português nós não diríamos isso, nós diríamos chovendo canivete, por exemplo, mas não chover cães e gatos. É, é uma diferença de uma língua para outra, você não pode traduzir literalmente porque não faz nenhum sentido... Em língua portuguesa, você dizer chover cães e gatos, mas faz todo sentido em inglês. É, já dizer chover canivete em inglês não, não faz tanto sentido, ou pelo menos causa um grande estranhamento. Né? Eu separei algumas expressões idiomáticas para conversar com vocês sobre é, esses exemplos. Eu vou começar com algumas que existem em inglês, e que encontram um paralelo em língua portuguesa. São expressões idiomáticas que, se aparecerem num texto, vocês estiverem lendo, né, uma página da internet, uma revista, enfim, é, vocês vão conseguir é, identificar, sem maiores problemas, né, o, o, o significado dessas expressões. Primeiro é, to think outside the box. Então, se a gente for traduzir literalmente, palavra por palavra, o que significa essa expressão? Pensar fora da caixa. Essa é uma expressão que a gente até já incorporou no nosso dia a dia. Né? Numa empresa, né? num laboratório de criação, você tem que criar um produto novo, para isso você precisa pensar fora da caixa. Né? É, imaginar alguma coisa que não está dentro dos padrões ou que não é algo que todo mundo já tenha feito, alguma novidade, alguma coisa que seja assim, é, surpreendente para todo mundo. Né? Para isso precisa pensar fora da caixa, né? a gente usa bastante. In the red. In the red seria no vermelho. E é isso mesmo que vocês estão pensando, né? Estar no vermelho, estar em, em débito, né? É, sobretudo utilizado no sentido financeiro mesmo, né? uma empresa que está in the red, está no vermelho, está deficitária, está com sérios problemas, está faltando dinheiro. A fish out of the water. Um peixe fora d'água. A gente também tem essa expressão. Né? Um peixe fora d'água não, não sobrevive muito tempo, né? não é o ambiente dele. Está né? fora do seu ambiente, está tá estranho, está incômodo, está né? difícil de, de ficar. A hot potato, né? uma batata quente. My boss gave me a hot potato. Meu chefe me deu uma batata quente. O que é essa batata quente? A gente já percebe de cara do que se trata, né? um, um problema difícil para resolver, né? Uma batata quente não? você imagina, né? passa de uma para outra, de uma para outra e vai queimando, queimando, queimando. É, essa imagem é algo que também comunica a nós, nós também entendemos essa, essa imagem da, da batata quente logo de cara. Então, quando as expressões idiomáticas são assim, né, quando elas encontram um paralelo na língua portuguesa, ah, fica fácil. Eles falam assim, a gente também fala, está tudo certo. Aqui nós temos algumas expressões que, bom, elas não existem, assim, né? Traduzidas literalmente em língua portuguesa, mas a gente consegue, né? dependendo do contexto, deduzir o que elas significam, né? A win-win situation, uma situação win-win. Então, win é vencer, né? Então, vencer e vencer. Uma situação de vence-vence, né? <risos> Traduzir não vai resolver, traduzir não vai ser é, uma boa alternativa. Nesse caso aqui, especificamente, então, ficaria horrível. Mas uma situação em que os dois vencem. Né? Vocês estão trabalhando no local e tem um, um contrato que vocês querem fazer com outra empresa... Um, um faz uma proposta, outro faz outra. Os dois querem ganhar, os dois querem ter vantagem, mas bom, alguém tem que ceder, né? cede-se de um lado, cede-se de outro, mas ganha-se de um lado, ganha-se de outro também. Então, é uma win-win situation. Uma situação em que num contrato, ou num acordo, ou numa atividade né, em parceria, os dois saem ganhando. Né? Os dois têm lucro, os dois têm vantagem. Isso é uma win-win situation. Neck or nothing. Neck, se vocês forem procurar a palavra neck no dicionário, vocês vão encontrar pescoço. Né? Mas pescoço ou nada não faz o menor sentido. né? Bom, neck or nothing, corresponderia em português, é o nosso tudo ou nada. Né? Partir, tomar uma decisão, jogando tudo, botando tudo em risco. Né? Ou você ganha tudo, ou você ganha... Nada, né? Neck or nothing. Se traduzir literalmente, não vai, não vai significar nada. A gente tem que adaptar, né? Dá para deduzir pelo contexto. Quando uma expressão é, como essa aparece, a gente consegue perceber o que que ela quer dizer. Fair and square. Fair é justo, ajustado, né? Correto. E square, quadrado. Então, quando alguém usa essa expressão, né? Fair and square quer dizer justinho, acertadinho, né? para ser justo, para ser é, correto. Né? Então, dá para deduzir, dá para a gente chegar ao significado dessa expressão, mesmo que a gente precise, né? é, mesmo que não tenha um paralelo em língua portuguesa. To rain on someone's parade. Se vocês traduzirem literalmente, chover na parada de alguém. Parada e parade seria realmente uma parada, um desfile. Imagine um desfile de carro, né? ah, como um desfile de carnaval, né? uma, uma parada. Né? Um, um, imagine as pessoas né? <risos> na rua assistindo aquele desfile, aí você vai lá, né? no meio da festa, e chove sobre aquela parada. Então, é... não, a gente não tem um... um um correspondente, né? algo que, que, que, que possa substituir isso, mas a gente consegue perceber qual é o sentido dessa expressão né? traduzindo. Né? Chover na parada de alguém, né? é, dar um banho de água fria em alguém, por exemplo, né? seria esse o equivalente. Está né? todo mundo em festa, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, aí você vai lá e acaba com a festa, né? chove sobre a parada, né? joga um balde de água fria, de água gelada. Então, são expressões idiomáticas que não têm um correspondente em português, mas a gente consegue deduzir né, o significado delas uh, pelo contexto, né, ou simplesmente pela tradução das palavras que, que aparecem. O problema de verdade é o terceiro tipo de expressões idiomáticas. Nós temos aqui expressões idiomáticas que não adianta traduzir. Você vai traduzir... Você vai até entender o que cada palavra significa isoladamente, mas ela tem um sentido figurado que você não consegue perceber, assim, né, de cara. Você precisa realmente recorrer a um dicionário, né, pesquisar o Word Reference, vai ser preciso procurar no Google. Ou utilizar qualquer outra ferramenta de que é, vocês disponham, algo com que vocês já estejam acostumados a, a, a lidar, né, alguma ferramenta que vocês estejam acostumados a utilizar. É, só lembrando que uh, na, na no nosso último vídeo, no módulo 2, eu dei como exemplo o wordreference.com, mas existem vários outros sites semelhantes. Né? Tem lingui.com.br, né? uh, tem contexto reverso, tem outros é, sites que também né, dão a palavra no seu contexto e as traduções diferentes de acordo com o contexto em que elas aparecem. Mas vejam bem, aqui nós temos... To have a lot on your plate. Traduzido, literalmente, seria ter muito, né? ter muita coisa no seu prato. Ter muita coisa no seu prato. O que, é que isso quer dizer? Significa comer muito? Né? Significa se servir mais do que você precisa? Significa... Sei lá, é, alguém que te dê uma porção maior do que você aguentaria comer. O que isso quer dizer? Na verdade, to have a lot on your plate quer dizer que você tem muito trabalho. Então, é muita tarefa que você tem para cumprir em pouco tempo. Isso é que significa essa expressão. Não é fácil chegar a esse significado. Só dizer que você tem muita coisa no seu prato, até você... Identificar que isso se refere a muito trabalho para fazer é uma distância muito grande. Né? On thin ice, né? você está sobre o gelo fino, né? ou sobre aquele gelo bem, bem fininho mesmo. Né? A gente não diria nem gelo magro, apesar do thin ser geralmente traduzido por magro. Né? Vejam bem como o contexto faz diferença na hora de traduzir. Né? A thin person, né? uma pessoa magra, a thin ice... Ah, esse seria gelo fino. Então, se alguém está em gelo fino, o que isso quer dizer? Aí a gente vai ter que imaginar, a gente não, não, não tem isso no Brasil, né? mas a gente tem que imaginar um lago né, no inverno e que a água esteja congelada. A gente não tem isso no Brasil. Mas imagine um lago congelado, né? a gente vê isso em filme, a gente vê isso em desenho. Mas pense que a camada é fina. Então, se você for naquela parte ali em que a camada de gelo é fina, você provavelmente, por causa do peso do seu corpo, você vai acabar quebrando e vai né, cair na água gelada. Então, antenais quer dizer isso, né? você está no gelo fino, né? você está... Em português, a gente diria algo assim, tipo, pisando em ovos, né? Mas também, assim, quer dizer, uma situação de perigo, uma situação arriscada, em que você tem que ter muito cuidado né, para não, não se dar mal, né, não ter algum problema. Isso é que, está, é que é estar on thin ice. To kick the bucket. Essa é uma expressão que engana a gente. Se a gente traduzir essa expressão literalmente, né, palavra por palavra, olha o que acontece. Né? To kick the bucket. To kick é chutar. Bucket, balde. Chutar o balde. A gente tem essa expressão em português, né? O que, que significa chutar o balde? Quando você se cansa de tudo, né? você já fez o que você podia fazer, né? se esforçou ao máximo e aí chutou o balde. É, agora não é mais com você. Só que em inglês não significa isso. Né? To kick the bucket, em inglês, significa morrer. Olha só, não tem nada a ver. Né? Então, é o tipo de expressão que é bastante perigosa, porque se a gente né, falar, já chutar o balde né, em inglês, né, passar isso para o inglês diretamente, sem levar isso em consideração, a gente vai estar dizendo em inglês outra coisa, né? não é aquilo que a gente pensa que significa em português, né? não é chutar o balde no sentido né, de desistir do que está fazendo, né, dos planos, do trabalho, não. É, chutar o balde em inglês significa morrer. Então, existem expressões idiomáticas que são assim, né? Bem, bem capciosas, né? Se você traduzir literalmente, você vai ter um significado completamente diferente do que realmente ele tem na língua inglesa. To have sticky fingers. Ter dedos sticky. Yeah. Sticky é assim, grudentos, né? Colando, né? Mas o que que significa uma pessoa que tem os dedos grudentos? Para um minutinho e pensa, o que, que será que vocês acham? Uma pessoa, né? Uma pessoa difícil de lidar? É uma pessoa, né? Nojenta? É uma pessoa que não lava as mãos? É uma pessoa? <risos> A gente pode imaginar uma série de coisas. Na verdade, to have sticky fingers, né? Ser uma pessoa de dedos grudentos? significa que você está chamando aquela pessoa né, de ladra, né? é uma ladra, é uma ladrão. A ideia em inglês é que, é, stick fingers, é que a pessoa põe os dedos e gruda, e aí ela leva. Essa é a ideia. Então, ter os dedos grudentos, né, que é a tradução literal dessa expressão, na verdade, nada mais é do que dizer que aquela pessoa né, é uma larapa, é um ladrão, é uma pessoa de mão leve. Em português, a gente diria que a fulana tem mão leve, né? Não, em inglês não é ter mão leve, é ter os dedos grudentos, né? o que toca, encosta, leva junto. Então, vejam bem, esses são apenas alguns exemplos de expressões idiomáticas, só para a gente aquecer né, e começar o nosso módulo 3. Vejam como né, a cultura, a visão de mundo, né, ela influencia diretamente na linguagem. Tantas coisas que, que são é, parte da língua, né, que aparecem nos textos, que aparecem... É, nos vídeos que aparecem na, na, nas séries, enfim, nas músicas e é, são determinadas assim, né? acabam ficando diferentes daquilo que a gente conhece, da nossa visão de mundo, da nossa cultura. Né? A gente precisa tomar bastante cuidado. E qual é a forma de aprender essas coisas? Né? Ah, e agora como é que a gente faz para aprender essas expressões idiomáticas? Não tem outro jeito. É prática. É vendo, né, é tendo contato com essas expressões, né, é deixando essas expressões fazerem parte do dia a dia. Como é que a gente faz essas expressões né, é, participarem do nosso dia a dia? É através da leitura de textos em inglês, é através é, desse exercício né, de escutar a, a língua inglesa, né, de, de assistir a um filme, as pessoas falando em inglês. Não tem outro jeito. É mesmo a prática que vai nos conduzir a isso. Lembrem-se que é como a gente falou no módulo 2, né, com relação ao vocabulário. É contexto, é repetição e é constância. A gente precisa desses três para manter sempre ativa a nossa, a nossa aprendizagem de língua inglesa. Né? Não pode desistir. Todo, todo dia, pelo menos, alguma coisinha em inglês a gente precisa ver. Né? Seja um texto escrito, né? seja um texto oral, né? um texto falado. Ready to start? Prontos para começar? Então, vamos lá. Módulo 3, com essas questões eh, relacionadas à cultura na língua inglesa. See you, bye bye.